Fala pessoal, tudo bem? Bom, começando aqui 2023, primeira carteira ISD e obviamente com a grande companhia de Rafa Dortas. E aí, Rafa, feliz ano novo? Para você também, para todos nós, feliz ano novo. Ótimo. Pessoal, a gente tá dando aqui o kickoff na carteira ISD, é, a gente tá começando até né com uma troca, somente, poucas mudanças. Poucas mudanças, mas a Rafa ela tem um recado muito legal para deixar aqui para vocês. Ela vai falar, depois a gente falar um pouquinho sobre essa troca, né, o racional. Ela vai falar com vocês sobre as principais tendências é, do mercado de ESG, né? enfim, da, da temática ESG para 2023. Rafa, sem muita delonga aqui, uma troca dentro do setor financeiro. Saiu ABC e entrou? Porto Seguro. Porto Seguro. Passa o racional para a gente, por favor. Então vamos explicar por que, que a gente acha que Porto Seguro é um bom call de, de ESG. A gente geralmente fala né, quais são as ações dentro do ambiental, do social e do governança que a gente entende que a companhia apresenta em termos de boas práticas. Para a Porto Seguro a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai dar uma inovada aqui. A gente vai falar um pouco o que, que eles fazem da porta para dentro e o que, que a Porto Seguro faz da porta para fora em termos de novos serviços, novos produtos para os clientes então indo um pouco é, porta para dentro, né? Privacidade é um tema que é super relevante para eles. Poxa, tem dados de cliente, de sinistro. Esse dado não pode vazar de forma nenhuma. Eles têm tudo o que as outras empresas costumam ter, as empresas que são referência na temática de ISD, Então eles vão ter uma política que vai olhar para a lei geral de proteção de dados. Eles vão ter treinamentos, vão ter uma área responsável, vão ter uma série de linhas de defesa, de linhas de defesa para com que esse tema seja controlado da melhor forma possível. Mas, além disso, dando um passo a mais, eles, quando estão olhando para novos produtos e serviços, eles já incluem é, a questão da digitalização, da Lei é, de Proteção Geral de Dados nesse combo. Então, está muito alinhado também a estratégia da companhia. Outro tema que é interessante, de maneira geral, as empresas, quando estão olhando para o viés de diversidade, estão muito focados em mulheres e negros, que são os grupos subrepresentados poucas empresas estão olhando para os idosos. Acho que, poxa, a gente lê um monte de estudo, a gente sabe que a nossa geração vai trabalhar até Sim. muitos anos, as próximas gerações também. Então, tem que, é, as empresas que estão olhando para esse tema de diversidade tem que olhar de alguma forma para esse grupo mais velho. Então, eles têm é, um, um programa que chama Pro, Programa Transição de Carreira, que eles estão é, tentando educar essas pessoas mais sênios dentro da companhia, sobre é, finanças, saúde integral, empreendedorismo, inovação. Eles querem é, ajudar essas, empresas, essas pessoas. Né? No ano passado, tiveram 48 pessoas que participaram desse programa de aceleração para fazerem é, também essa transição de carreira, porque em algum momento eles, essas pessoas se aposentam. Falei muito de social, falei um pouco de, de governança dentro de diversidade, é, e agora focando um pouco na, na parte mais ambiental. É, eles têm uma série de programas de ecoeficiência, Pensando em redução de consumo de água e energia, eles já conseguiram reduzir, olhando os dados de 2020 para 2021, 44% de água e 13% de energia. Agora, agora, olhando da porta para fora, o que a Porto Seguro faz diferente dos outros players? A Porto Seguro tem um programa é, de aceleradora de startups que eles chamam de Oxigênio, então eles querem é, atrair aquelas startups que podem, po possam trazer soluções inovadoras para os seus clientes e eles fazem um programa de aceleração para as startups. É, tanto a parte muito mais voltada na, na parte financeira e, eventualmente, se esse programa de aceleração der certo, é, a Porto Seguro investe nessas startups. Pensando em novos produtos, o que a Porto Seguro faz diferente? Ela lançou o primeiro seguro de automóvel com 100% de contratação digital. Esse seguro ele é elegível para veículos é, de até, com até 60 mil é, de, de valor. Eles também tem uma estação né, olhando para veículos. É, a Porto Seguro tem estação de recarga para veículos elétricos eles têm, é, poxa, aconteceu um, um problema ali, você tem um, um seguro é, de automóvel, aconteceu um problema, você vai ter que acionar o sinistro. Todo o processo de acionamento de sinistro, ao invés de ser por telefone, que é muito mais burocrático, uma experiência pior para o cliente, ele hoje ele é digitalizado e ele é todo feito é, via WhatsApp. Dois outros programas super interessantes. A gente sabe, poxa, o tempo hoje aqui em São Paulo tá bem ruim, vai chover bastante. Rio <risos> e São Paulo costuma ter muito enchente. Eles têm Verdade. uma moto aquática. Então, se você contratou um seguro é, moto e, e você tá lá preso em algum dilúvio de alguma cidade, eles têm uma moto aquática que te ajuda a, a sair ali da confusão. E essa pessoa que opera essa moto aquática também tem um treinamento de bombeiro civil de salvamento. Além disso, eles têm um outro programa que chama Renova, é, carro, teve sinistro, o carro às vezes fica sem utilidade. Nesse programa Renova, eles conseguem reaproveitar as peças, tem uma parte que vai para reciclagem e tem uma outra parte que vai é, ter um novo, uma nova destinação, um novo uso. Então, é, é um programa que, que eles acabam é, ajudando muito nessa frente ambiental. É, em 2021, eles conseguiram dar uma destinação ambientalmente adequada para mais de duas mil toneladas é, de, de peças. E aí olhando um pouco para a saúde, olhando para temas um pouco de saúde emocional, que a gente acaba falando aqui, um pouco saúde financeira, é, a Porto também tem vários aplicativos é, em, que é, em que eles têm um canal aberto para dicas sobre saúde física, emocional e financeira. Eles mostram como é que os seus clientes podem é ter ações voltadas para planejamento financeiro, também tem uma parte de conselhos médicos e orientação profissional é, mais básico, e eles também tem um canal que chama Lo Saúde, que é um atendimento médico disponível a qualquer momento, e, e ele tenta, né, ele, o principal objetivo dele é dar um tratamento individualizado para os clientes da Porto. Acho que de maneira geral era isso que a gente queria trazer, é claro que em termos de governança, em termos de políticas, é, de comitês, é, po, poxa, política, GSD, política de sustentabilidade, a Porto já tem aí muitos anos é, em que eles exploram todas essas temáticas, mas a gente quis trazer um pouco de uma forma diferente aqui para vocês. Ótimo, e complementando o, o, o ponto da, de, de visão da, da Rafa, em relação à parte fundamentalista, né, Porto Seguro, que aliás é uma ação que entrou também na carteira, é, na Tempestim do Cadu, é, uma, enfim, uma empresa que está há muito tempo no mercado, tem um histórico de execução. Recentemente, quando eu digo recentemente, nos últimos um ano e meio, dois anos, vim ali com os resultados realmente aquém do esperado o crescimento de prêmio, mas principalmente a questão de sinistralidade, que a Rafa rapidamente aqui é, pincelou um pouquinho, relacionado à chuva, mas alguns outros fatores que, na nossa opinião, a, essa sinistralidade mais alta acabou sendo um desequilíbrio é, gerado, inclusive pelo, pelo efeito do do pós-Covid, né? do Covid, pós-Covid, da pandemia. E agora a gente começa a ver é, na ponta, né, na margem, a gente consegue acompanhar os dados mensais via SUSEP, a, a operacional da companhia realmente começando a melhorar. Então, a decisão né, tomada, foi tomada a decisão de colocar nas carteiras, tanto no tem 5 quanto esse SDI, obviamente, também levando isso em consideração. O valuation é, é, é atraente, a empresa está alguma coisa próxima ali a 8, 9 vezes o preço lucro, o que olhando o histórico de, de múltiplo da empresa também chama bastante atenção. E, Rafa, a gente comentou no início né, que você ia falar também sobre as tendências de para, para 2023. O que, é que você trouxe para a gente nessa frente? Bom, vamos lá. A gente é, estudou bastante de, de tendências, né? Relatórios, tanto de consultorias internacionais como consultorias aqui brasileiras, e eu vou trazer um pouco as tendências que a gente acha que podem afetar o, o mercado de varejo, mais um pouco. Na, na visão das empresas. Eu Vou dividir minha fala aqui em duas partes. Primeiro, é, o, que, que, a, o que, que a gente vê de tendências em termos de transparência, do que, que as empresas vão falar mais ou menos. E também a gente vai trazer um relatório que a, que a MUD soltou de que ISD em 2023 vai ser um risco de crédito. Então falando um pouco de, de transparência, né? A gente fala bastante aqui das empresas com metas né, a longo prazo, 2050 2040. E nos Estados Unidos, é, se começou agora a exigência regulatória das empresas terem que reportar o que, que elas vão fazer a curto prazo. Então, 2050 eu já tenho um compromisso de... Zerar as minhas emissões de carbono. Mas o que, que eu vou fazer agora em 2025, em 2023, para que eu consiga em 2050 atingir esse objetivo maior? Então, a gente é, vê cada. A gente vê essa como, como uma tendência é, para as empresas esse ano. E um pouco de tendência assim no, no mercado como um todo. É, a gente viu no ano passado a União Europeia e os Estados Unidos começando a discutir o que seria um fundo ISD ou o que não poderia ser um fundo ISD e no final do ano a CVM soltou uma nova regra falando que o um fundo ISD vai ser aquele em que fique clara, fiquem claros quais são os benefícios ambientais sociais de governança, isso assim de uma maneira muito geral e o que, que esses estudos apontam é que vai haver uma redução é, desses fundos que, que são ISD porque vai haver uma nova marcação, os gestores vão entender que os fundos não estão não adequados a essas novas regras e com isso vai, vai ter uma, uma diminuição é, do que, que seriam esses fundos ESG ou não. E aí olhando um pouco para esse relatório que a, que a Mudes soltou no, no ano passado, o que, que a Mudes acredita? Como as empresas agora vão ter que reportar as suas metas intermediárias com relação a mudanças climáticas, é, a Moody's acredita que as empresas não, não vão ter essas metas intermediárias e isso de alguma forma vai afetar a imagem das empresas e vai afetar de alguma forma também o acesso à capital dessas empresas. Então, é, eles só é, falam, né, eles colocam nesse relatório muito mais essa questão geral, eles não falam quanto que isso vai afetar nas empresas, mas a gente vai ver aqui é, relatórios cada vez mais sendo, pondo, sendo postos em, em xeque com relação ao que está sendo colocado ali é ou não, condiz ou não com a realidade. Acho que, de maneira geral, era isso que a gente queria trazer, à medida, né, do, do, da, da, à medida que a gente tiver outras novidades, a gente vai atualizando vocês. Ótimo, poxa, muito legal. Então, Rafa, obrigado de novo. Feliz Ano Novo, sucesso. Mês que vem, a gente está aqui novamente. Pessoal, agradecer vocês, então, mais uma vez pela audiência, pela participação. Enfim, é, mandem suas perguntas depois. A carteira vai estar aí na, na descrição do, é, do vídeo. Se você gostou, curte. Alguém que você conheça, que possa aí, variavelmente gostar do conteúdo, manda aí, é, compartilhe esse conteúdo com o pessoal. Se não está inscrito, se inscreve. De novo, feliz ano de 2023 para todos vocês e até o próximo mês, até a próxima carteira esse dia. Um abraço, até lá.